salve rapaziada e aí beleza eu espero que sim galera primeiramente aí sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal é, galera se o áudio tiver zoado ou se você estiver escutando qualquer outra parada aí porque o ventilador tá ligado talvez pegue ruído ou talvez barulhos da casa do PC, de diabo 4 é isso aí mas bora lá movimentar um pouco o canal a trapper aqui do nosso inscrito é, vai estar tá defendendo aí alguns rali beleza é, ele já está conferindo aí os talentos talentos ok bem distribuído quem puder galera dentro daquela fortalecida no like eu vou ser grato beleza é, queria deixar um salve aí pro Kleber. Pediu aí pra mandar um salve pra ele e pra Pernambuco, Recife. Então, um salve aí pro Kleber de Pernambuco, Pernambuco, misericórdia. Eu tô me enrolando pra falar o nome de, de Pernambuco. Então, é isso aí, tamo junto. Quem quiser, um salve aí, é só comentar aí. A sua mensagem abaixo e a cidade que tu fala beleza quem sabe eu possa trazer aí no próximo vídeo o seu salve galera vocês sabendo tá aí que o rally tá bem sincronizadinho né é, eu tava eu assisti esse vídeo aqui tipo, pra falar a verdade uma vez meio na correria fazendo outras coisas e eu reparei que ele esqueceu de curar a enfermaria velho chegou a doer a alma porque eu já fiz isso também. E, velho, é complicado quando tu de. Tu esquece de curar a enfermaria e o rali bate. E o que era pra ir pra enfermaria morre. E enche a deusa. E tu fica muito pistola. Porque tu é falando de limpa, velho. Tu não perdeu o T2, tu perdeu o T4 e tu fica muito pistola. Então. <risos> Vamos compartilhar aqui.. É, as dores aí com o nosso. Seguidor aí é foda Galera é, Quem puder Dá aquela moral pra gente Me segue lá no Facebook, galera É só escrever lá no Facebook Bjorn Boruto Que vai achar não tem outra página com o Nick Igual, assim como não tem Outra página aqui, pai, é, Não tem outro canal com o Nick Bjorn Boruto no Youtube, né Então, velho Dá essa moral pra gente lá, galera Pra gente pegar isso aí é, sem Sem Seguidores lá no Facebook, beleza, velho? Não custa nada, é de graça. Não vai cair seu dedo se tu for lá e me seguir lá no Facebook, galera. Beleza, ó, tá pra sair aí já. Os ali, galera, vocês está vendo aí que o timer dele está muito bom, né? O timer dele está muito bom. Um erro que eu queria salientar também que ele cometeu, além de esquecer de curar, foi ficar muito perto dos caras, velho. Era ir pro canto do mapa, ter a paciência de ver o que vem Talvez os cara não iam conseguir é, é, sincronizar os ali, tá ligado? Para tudo bater no mesmo tempo, ele ia conseguir curar um pouco Desculpa galera, voltando aqui, meu moleque veio aqui no meu quarto me pedir uma caneta aqui, misericórdia Então, participação especial aí do José Miguel no vídeo Começou o spam aí deles, né? se ele diz que isso é spam fazer o quê? mas bora lá, ele tá com 581M lembrando que ele tá com as tropas na enfermaria né, não vai curar, ali saiu, trocou o 7, hum, eu não sei se aqui ele ativou boost Ataque, mas não né, não tá mostrando ali, tem que ativar também boost Ataque. não pode deixar de ativar, tem que ativar, nem que seja de 20%, ajuda demais, demais, demais, e ele tinha de 70%, poderia ativar agora, né, <risos> e salvar algumas tropas, a enfermaria lá, com 272k curando, que o limite da enfermaria dele é esse, galera, se eu não me engano, se você não estiver falando besteira, é, no final desse vídeo vai ter lá é, todos os prints que ele me deixou beleza já que ele não mostrou o set dos atacantes e também não abriu os prints só mostrou ali meio por cima se vocês estão vendo aqui agora e é isso é massa quando já bate o rali e a pessoa vai lá no jornal mostra o jornal já mostra o set do atacante né aí fica massa ó feridos 32 mortos 200 e pouco ali ó mano não era pra ele nem levar heavy ali nesse, nesse nessa defesa era ó, ele olhando se ele tá gravando <risos> calma coração que tu gravou vai vir pro canal do pior do Boruto tamo junto mano galera quem puder dar aquela compartilhada velho e, de, é, e deixar o dedo no like aí ajuda demais Começando aí de novo galera A treta de novo, os cara queria o sangue dele de qualquer jeito Agora ele já curou Já tá ali com a enfermaria limpa, tá curado Já trocou o set também Vai vale deixar só pra ativar o boost de ataque Olha lá a deusa dele Mano, tá praticamente full lotada, coitada vai lotar com esses últimos rali que vai bater, quem não é inscrito ó, se inscreve aí e ative as notificações beleza, e se tu já for inscrito deixa o like fortalece o canal aí tamo junto, é, um rali já fechou tá segurando na âncora provavelmente vai esperar o, o outro ali é, acelerar as tropas ali e fechar o tempo que já tá quase no final Novamente eu peço aí pra quem não me segue lá no Facebook, dê essa moral pra gente. Inscreve lá, Biorne Boruto. Ou clica no link da descrição que tem o link que vai te levar pra lá, beleza? E agora tá mais empolgado no spam, galera. Ó, tá mais empolgado. Começando os spam. Ó, saiu ali. Boost Attack. Nossa, foi um escudo. Puts. 70%. Hum... Será que, será que funcionou o, o 70% não sei não sei na realidade eu não sei e que spamzinho fraco dos caras, hein misericórdia que fraqueza é isso aí galera o cara defendeu aí apesar de ter cometido aí alguns erros mas defendeu mas não é mole colocar fogo no castelo dele, não, é, talvez nesse último aí, é, ele tenha levado um pouco mais de head porque os caras já sabiam com que atacar ele, né, então era aquela hora dele dar aquela miguelada e ó, trocar a falange, por troca a falange, mete né? a flanjona de arco lá, fi, os cara, ia paletar os caras nos dentes, ó, não ia nem fazer póssegas mas não tem o que dizer né o cara defendeu os ali tá top então é isso galera é, eu vou tá saindo por aqui tô malzão velho tô gripado asma atacada Vixe. pensando um cara que tá daquele jeito malzão mesmo mas eu resolvi fazer aqui é, essa narração aqui pra vocês eu, eu ia só colocar uma musiquinha mesmo mas eu queria convidar vocês a curtir minha página lá no Facebook Então dê essa moral pra gente Não esquece de compartilhar, beleza? Então fique aí com o Sprint aí E as defesas do nosso seguidor, beleza? Tamo junto, clã Se cuida aí Abraço Até a próxima They put me in a daze And I can't stop but think About the way that you